Ferreira Top e Numismática. Hoje estou fazendo a apresentação. Esse aqui é o um monumento é, comemorativo, homenageando a, a, a 100 anos de migração japonesa no Brasil. Então eu quero mostrar para vocês aqui, para fazer uma abertura de... de para a gente falar de moedas estrangeiras também, além das da brasileiras, que nós vamos explorar bastante, é, como começou, do Império, do, do período colonial. Então, tá começando por essa japonesa aqui. Então, aqui está, nós temos aqui é, as duas moedas, aliás, a, a frente e a frente da moeda. Da, de 500 yen comemorativo né? 500 yen comemorativo pois bem então aqui nós temos a brasileira que também representa do mesmo período aqui o navio que aportou em santo com os japoneses que aqui é, é o navio casato maru né esse valor o valor dessa moeda hoje também está do mesmo valor da japonesa em torno de 420 reais Na numismática comercial do Brasil Ok? Então vamos dar sequência aqui nós temos a abertura né? aqui com algumas flores, Ainda não sei o nome, tô pesquisando Mas depois eu comento a respeito dessas flores aqui Sem ien Deixe seu like, comente Se inscreva Ok